Fala meus aliados, tudo bom? Após o anúncio do Nubank fazendo alterações no método de rendimento da Nuconta, a carteira digital PicPay também anunciou que vai fazer mudanças, não são as mesmas mudanças que é no Nubank, mas são mudanças que podem impactar aí os seus rendimentos para você que tem dinheiro guardado aí no PicPay. E o que vai mudar é o seguinte, a partir de agora você tem que clicar no botãozinho de se inscrever e também no botãozinho de gostei. Também não pode esquecer de ativar o sininho para não perder as novidades. E aí depois de feito tudo isso a gente volta... Bom, a principal mudança do PicPay é que agora o dinheiro que antes ficava lá investido em títulos públicos, agora serão investidos em títulos Títulos de CDB. Bom, e o que, que muda com isso? A gente já vai pensar da seguinte forma: títulos públicos, tesouro direto, o investimento mais seguro do país. CDB, emprestar dinheiro para instituições privadas. Existe a possibilidade da instituição falir por conta de um mau gerenciamento, mudanças políticas, sobre leis regulatórias, calotes. Esses são os riscos do investimento em CDB. Nossa, que perigoso! é perigoso. Por isso, agora o seu investimento ali vai contar com a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Quando você vai lá na corretora de investimento, comprar um título de CDB, você também tem a proteção do seguro e aqui, se você também manter o seu dinheiro no PicPay, ele vai continuar com a cobertura até o limite de 250 mil reais. Pronto, o rendimento continua diário. Diariamente, o seu dinheiro na conta do PicPay vai render. Não vai ter aquele negócio de ficar sem render 30 dias, tá? Isso aí a gente não precisa se preocupar. Mas tem um outro porém. Os investimentos em CDB estão sujeitos, além do Imposto de Renda, também ao IOF, Imposto de Operações Financeiras. Esse imposto é cobrado para transações em um período de 30 dias dias. Então você pode considerar da seguinte forma: se você colocou o dinheiro e tirou antes de 30 dias, ele vai ter o desconto além da imposto de renda, do imposto de operações financeiras. E você tem o risco ali de praticamente não ter lucro nesse período, porque só a partir de 30 dias você fica isento desse imposto de operações financeiras o IOF. outra alteração interessante é que antigamente a carteira do picpay rendia 102% até o limite de 100 mil reais, quando atingia 100 mil reais ele passava a render 100% do CDI e agora não, agora mesmo depois dos 100 mil reais a sua carteira continuará rendendo 102% do CDI, o problema é é claro está nesse risco que traz o CDB da instituição falir e você acabar perdendo a sua grana que seria superior a este valor, ah mas eu não quero mudar eu quero continuar do jeito que estava, você ainda vai ter uma opção de continuar com os investimentos em títulos públicos só que sem essa rentabilidade oferecida no novo modelo de investimento no CDB. É claro. E agora, o que é melhor, o PicPay ou o Nubank? Bom, isso aí cada um tem que chegar às suas próprias conclusões. Se você é uma pessoa que preza mais pela segurança e quer ter uma proteção caso o seu investimento ultrapasse o valor de 250 mil, talvez seja preferível manter o seu dinheiro no Nubank mesmo. Mas se você é uma pessoa que quer ter um rendimento diário, mesmo que seja menor, porque você tem a necessidade de ficar retirando dinheiro com mais frequência, então talvez seja mais interessante manter o dinheiro na conta do PicPay. Porque o Nubank, como a gente sabe, a partir de agora, não vai mais dar essa, esse rendimento diário aí para gente. Pessoal, espero que tenham entendido as mudanças que aconteceram e nos próximos vídeos eu pretendo trazer uma comparação entre os bancos digitais, essa carteira PicPay e analisar qual seria a melhor opção para se guardar dinheiro. Mas para que isso ocorra, eu preciso que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Também clique no botãozinho de gostei para me dar uma força e levar esse canal e esses vídeos adiante. A gente se vê na próxima, até mais!